O que impede o progresso do Eretipo 4? Deixar que os seus sentimentos fortes tomem conta dele e vai cair na inatividade. A resistência a mudar o seu próprio ser, por medo de perder a individualidade. Sentir que não vai estar à altura do que tem de fazer ou ser. Sentir que o mundo vai lhe decepcionar, vai lhe passar a perna. Viver taciturno e circun circunspecto, voltado para dentro dele mesmo. Fazer pouco caso das suas melhoras que não apresentam características dramáticas e românticas. E deixar-se desencorajar por isso. O que os outros podem fazer para apoiar o progresso do Enetipo 4? É encorajá-lo a direcionar a atenção para as coisas positivas que tem agora. Respeitar seus sentimentos e seu idealismo. Revelar-se seus verdadeiros sentimentos e reagir com sinceridade. Ele tem que fazer ver com que as outras pessoas o compreendam, que não querem somente mudar ele. Um grande abraço. Esse é o N, tipo